Me botou pra jogar no time de juniores. Mas você já chegou lá sendo volante, como é que foi? Volante, cheguei sendo volante. Aí ele falou pra mim assim, ó, vou botar ele pra jogar então. Botou pra jogar, a gente foi campeão de juniores, fazia 27 anos que não era campeão. E aí, passei num teste, aí os caras falaram assim, ó, é o seguinte Amarão, você vai ter que ir pra sua cidade, você ter, vai ter que se alistar, porque tá uma época de deserto, é, não sei, lá chama tiro de guerra, na Yatuba, né? né? Você se alistar, né? Você se alistar, aí tu vem aqui com seus documentos pra gente fazer um Pra gente fazer todos os exames que tem que fazer em você, e você vai ficar fixo agora no Palmeiras. Você vai morar aqui agora. Porque a gente morava embaixo da, da arquibancada. Eu, Marcão, Adriano. Falei, beleza. Aí quando eu cheguei em casa, né? É, agora começam as, as pérolas engraçadas que realmente <risos> aconteceram. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: Ó, chegou um formulário pra você aqui. Pra você ler e pra você se apresentar no tiro de guerra, né? Eu falei, caramba, se eu, se eu pegar o tiro de guerra agora eu tô morto, não. Aí, quero jogar a bola. ferrou, eu quero jogar a bola, agora eu quero jogar bola, né? Aí, meus amigos, pô, esse ano a gente vai fazer um timaço de tiro de guerra, porque tinha um, tor um torneio interno, né? A jogava contra Rafar, contra Elias Falso, Montemor, Mambuca, Piracicaba. E aí, os caras, a gente vai fazer um timaço agora, né? Aí eu fiquei quieto, falei: "Caraca, e agora?". Aí veio o sargento, falou assim, ó, o seguinte, veio o condutor, falou assim, ó: "É, o sargento vai vir aqui. Toda vez que o sargento vem aqui, você tem que falar sim, senhor sargento. Não pode falar só sargento, ele gosta que fala sim, senhor sargento". Aí vocês leram o formulário? Eu não tinha lido nada do formulário. Não. Todo mundo eu li o formulário. Preenchi, preenchi, preenchi certinho, só que não tinha lido o formulário, né? Aí vem o sargento, né? É, Complementou todo mundo. Tudo bem? Como vocês estão? Estamos bem, senhor sargento? Sim, senhor sargento. Tudo bem? Tudo ok? Eu falei, caraca. Então a gente vai começar agora... A gente vai começar agora por, por, por chamada alfabética. Vai o A, depois vai o B. Sim. Pra jurar a bandeira, né? Beleza. E eu não tinha lido nada. Então o primeiro, Alexandre da Silva Mariano. Meu nome é Alexandre, né? Alexandre da Silva Mariano, você quer fazer o... O, o exército, eu, sim senhor sargento não. <risos> não, não, ali não ia falar, não quero porque tinha, tinha, ia ter a, a partida depois no, no quartinho, né eu, sim senhor sargento, então você vai ter que jurar a bandeira agora, falei, beleza então, né, se eu sair aqui, pega pega, pega, pega, pega, pega, pega. É, se eu sair eu pego, então, aí eu... tinha a bandeira ali, né, ah. a bandeira aqui aí pra jurar a bandeira eu joelhei, ah. a bandeira tal, ah. tal, tal, tal, tal, aí o sargento o que você está fazendo, rapaz? Sargento, eu estou jurando a bandeira, <risos> seu sargento! Eu <risos> estou maluco, para eu tô ajeitando porque Mandou ju, é, jurar a bandeira, né? <risos> Ajeitei a bandeira! Aí começou. Pega um pano aí, mano. Aí. Aí começou. A come... <risos> ah, vou livrar ele. Aqui. É eu o pano tudo errado. Aqui, errado. Ah, aí aí começou... começou tudo errado, né? Aí me levou pro quartinho, pô, por que, por que se joelhou, né, pelo menos um, um quartinho particular. É, o senhor mandou jurar a bandeira, mas sou eu não formulário? Eu, sim, senhor, sargento, mas tava escrito se tinha que joelhar. Falei, não, sim, senhor, sargento. <risos> aí, aí, eu, aí o sargento falou, caraca, você, você, quer, fazer o, você quer fazer o exército? Falei, senhor, sar, sargento, eu gostaria de fazer, mas não tem como eu fazer, mas por quê? Porque eu não enxergo, falei pra ele. que eu tenho um olho mais baixo que o outro, né? Aí ele pegou, ele pegou, está me tirando. Eu falei não, eu não enxergo não. Então vai passar linha salinha, me levou numa salinha, né? E tinha o um letreiro, né? E tinha uma mulher que conduzia, né? Era uma Sim. mulher que conduzia. Aí ela botou no F e olhei. P. A mulher só. Me Mas você fez de propósito. Fiz de propósito. Ah, tá. né? Eu P. Aí o H, eu A. <risos> Aí a mulher falou, pô, o cara não enxerga, aí me liberou, um tiro de guerra, beleza. Aí eu vim pro Palmeiras, né? Eu vim pro Palmeiras, aí cheguei no Palmeiras, o doutor Fernando Leopoldino de Araras falou para mim assim, Ó, você vai ter que fazer agora os, o exame, né? O exame para a gente ver que você tem verme, vermelho de sangue. Eu falei, o que, que é verme? Verme é um bicho que dá na barriga. Falei, pô, no bicho não tem na barriga. Quando era moleque, eu tive não briga, né? Que sai pra bunda, sai uma Sim. minhoquinha, né? Passava fome pra caraca, né? Corria na rua, tá na, rua, na na rua, na, na bunda. Não briga, né? Sim. <risos> não briga. Aí, ele falou, então faz o seguinte, ó. Aqui eu vou te dar um copo. Aqui eu vou te dar um outro copo. Nesse aqui você vai fazer xixi. E nesse, nesse aqui, pode falar, né? Pode. E nesse aqui você vai fazer cocô. <risos> falei, tá bom, né? Aí eu saí de lá. Aí eu falei, pô, se eu mirar um negrão aqui... <risos> Eu faço xixi, mas como que eu vou cagar no copo? Não, não, não tem como cagar no copo, né? Aí o que, que eu fiz? Eu peguei um jornal, né? Peguei um jornal, coloquei no chão, caguei. A, a bosta é minha mesmo, coloquei no copo. Como, como eu trabalhei na funerária, né? Falei, pô, se eu tirar, se eu deixar a bosta fora da geladeira. Vai feder, né? Vou botar, porque quando eu morria alguém, eu colocava no, a gente colocava no freezer e, e e mantia, né? Conservava. Conservava. Aí peguei a bosta, coloquei no congelador. Aí o Marcão chega, né? Chega, porque a gente morava tudo na concentração e falou, pô, tem um sorvete doce de leite aqui de quem? Aí eu falei, não, pô, mas com isso aí é minha feita. Falei, Pô, mas até é muito burro. Você vai colocar dentro da geladeira? Eu falei, pô, quando trabalhava na funerária, eu deixava dentro da geladeira, né? Meu Deus do céu! Aí ele falou, tira, tira, mas é muito pouco. Eu tirei coloquei embaixo da <risos> Coloquei embaixo da cama, né? Colhei no outro dia, o negócio já tava, o pote já tava suado já, né? Aí eu fui no consultório do doutor Fernando Epoldino, né? com os exames, com, segurando dessa forma aqui. Ele falou pra mim assim, pô, Amaral, vai ali e coloca o nome. Você trouxe seus sacoletes? Falei, sim, vai ali e coloca o nome. Aí eu fui lá e escrevi cocô, <risos> xixi, xixi, <risos> <risos> <risos> Ele e me você tá maluco. É. Ah, que você não mandou colocar o nome? Tá aqui xixi cocô. <risos> Como que eu vou saber que é sua, porque eu tô entregando pro senhor? <risos> bota o teu nome, hein. Ah, tem que botar o nome, meu nome. <risos> bota o nome. Xixi. <risos> você era muito não, inocente, né? Não, não é inocente, é que eu, por exemplo, eu comecei, eu antigamente, eu, eu sempre trabalhei em eu estudei muito pouco né hoje a, a vida hoje pra mim que eu tô aprendendo algumas coisas entendeu porque antigamente era muito difícil você compartilhar o trabalho e o estúdio e o que trazia comida dentro da minha casa era o trabalho era o eu... trabalho então não é como hoje que a gente pensa o que o nosso filho vai ser uhum. antigamente a gente é, acordava hoje para matar um leão daqui a pouco entendeu então eu sempre trabalhei então então jogar futebol Explodiu, entendeu? Foi uma coisa que eu não imaginava. Então, Deus falou assim: "Essa é a estrela que é o ponto da estrela que vai ter que brilhar, né? Então as coisas foi acontecendo. Então, eu era muito inocente em todas as coisas, entendeu? É quando você chegou no Palmeiras, você virou titular rápido? Virei rápido. Mas acho que cê... mano, parece que ele foi predestinado a isso, né, mano? Não, não, virei rápido, para você ver. Eu nunca fui convocado para a seleção brasileira nos juniores. E, e quando eu fui convocado, foi para o principal. É tá onda lá. né? Entendeu? Aí, por exemplo, cheguei em, no Palmeiras com 19 anos, com 21 anos eu era titular. Tinha trote nessa época? Tinha bastante. Aí, por exemplo, olha só aconteceu os caras pegavam eu pra caraca, entendeu? Aí eu fui morar com o Edilson, né? A gente morava embaixo daquele bancado no Palmeiras, a gente fez. Pô, a gente passava fome no Palmeiras, hoje não. Hoje você entra lá no centro de treinamento, piada. Meu. Naquela Tudo época mesmo. não, a gente, época que a gente saía da da Marquês de São Vicente. Tinha, um, tinha, uma, tinha uma, uma comunidade que era do lado da ponte ali, que agora é vários prédios, né? E às vezes a gente passava ali e os caras roubavam tudo nosso tênis. A gente voltava descalço. Que merda, É, é mano. tinha uma época em São Paulo que todo mundo roubava tênis, não, entendeu? Não é como hoje, nego né? rouba celular. Era tênis, cara... tênis. Era tênis, entendeu? Era tênis. A gente saía da, da, da Marquinhos e São Vicente e até na metade da Sumaré pra comer. Caramba. Porque o Palmeiras não tinha refeitório ali. E às vezes chegava a vinha marmita pra gente do Carandiru. A mesma firma que servia a carne de uru trazia as varmitas para a gente comer no Palmeiras. Sério? Então a gente passou muita fome no Palmeiras naquela época, entendeu? Era outra estrutura, né? Era, era uma outra estrutura. Hoje você vê lá é totalmente diferente, entendeu? Por mais que tinha parmalate, não era a estrutura que tem agora, entendeu? Uhum. Então agora é praticamente muito diferente. E a dificuldade que a gente passou lá foi muito grande. Então as coisas foi acontecendo. Foi acontecendo muito rápido. Por exemplo, o Edilson falou assim, Amaral... Pô, vou levar você pra morar comigo, né? Aí Luxemburgo falou, não, vai morar, não vai levar ele pra morar com você não, pô. Pra você guardar noitado, o neguinho tá bem pra caramba. <risos> não, não. Pô, só pra ele morar melhor, pra ele comer melhor, tudo. E Edilson era um neguinho vaidoso, né? Edilson era um neguinho vaidoso. Você vaido, cuidava né? pra caramba? Cuidava pra caramba. Aí Luxemburgo autorizou eu morar com o Edilson. E eu tinha uma asa embaixo do braço, né? <risos> pô, não tinha muito. Eu não sou hoje, sou neguinho cheiroso. Mas antigamente é a realidade, não tinha? <risos> é muito sincero, mano. <risos> Entendeu? E Edilson era muito vaidoso, né? Aí eu comecei a usar os perfumes de Edilson, né? E tem um perfume que era muito grande lá, né? eu chegava e pá, no suvaco, tal, tá, passava, né? E aí, passou uns, uns, uns 15, 20 dias e começou a coçar, né? Aí eu fui no doutor e falei, doutor, pô, eu tô usando um perfume lá, acho que deu alguma alergia, acho que tá coçando, tal, tal, tal, né? Que perfume que você tá usando? Ah, a marca tá lá, não, não sei ler direito, né? Porque eu não sabia ler direito. Traz pra mim o frasco. Aí eu fui e levei, né? Pra ele, né? O perfume, ele olhou assim, o perfume começou a dar risada. Pô, eu sei o que está tá passando embaixo no, do no braço? Eu falei, sim, é bom pra caramba, cheira pra caralho Toda vez que eu chego, todo mundo fala que cheiro gostoso. Aí ele falou, pô, Marcos, sabe o que é isso aqui? Eu falei, não, é perfume da de só que ele nem sabe que eu uso, porque é muito grande. Então <risos> ele, ele, nem percebe. ele nem percebe, pô, Mara, você é bom ar, pô. <risos> Nossa, mano! <risos> É bom, é desses níveis, <risos> mano. Não, é porque o bagulho fazia, o... Ah, Não, é, pô. Às vezes eu chegando no lugar os caras.